Fala aí pessoal, como é que vocês é estão, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos agora conferir uma coisa muito louca, mano. Fui pego de surpresa aqui. Os amigos meus me mandaram no Discord, Discord não, no Twitter, é, esse trailer aqui do GTA San Andreas feito no Unreal Engine 4, né? A gente vai ver, vai, faz, vai reagir um pouco mais sobre esse trailer aqui agora, né mano? Porque, véi, incrível, velho, incrível de verdade, mano. Eu não esperava... E uma parada nesse estilo no GTA no, no, no, no, GTA, no, no Unreal Engine, né? Tipo, fizeram um GTA no Unreal Engine, velho. Tá ligado? Vocês estão, vocês estão ligados que bagulho louco é esse, velho? Então, tipo, a gente vai dar uma olhadinha agora nesse trailer. Bom, Line 2 tá aqui, vamos lá. Olha, então. Mano, <música> bueno, tipo assim, velho. Olha o gráfico disso, mano. Não, se liga. Se liga só nisso aqui, velho. Eu, eu vou voltando no trailer. Voltando um pouco aqui, uns tempos. A gente vendo esse trailer. Esse trailer tá em 4K. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? O trailer tá em 4K. Mano, a gente tem muita qualidade, velho. Sinceramente, a gente tem muita qualidade, mano. Bizarro demais, velho. Bizarro demais. Espera aí só um minutinho. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Vamos... Continuar. Olha só. Mano, olha, olha, olha só esse céu, esse, esse, essa iluminação, God Rays. Cara, é muito lindo isso, mano. É realmente muito, muito lindo isso aqui, cara. Olha isso, mano. O, olha o DOF, né? Tipo, a transição entre, tipo... Deixa eu colocar ele aqui em slow motion pra mostrar pra você, mano. Olha isso aqui. Tipo, cara, transição do DOF, né? Do... do, do... E, tipo, uma parada... Sabe, sabe aquele negócio de... É, de campo de, de, de... Como é que se diz, cara? Campo de alcance não, cara é Death of Field Entendeu? Death of Field é aquele... Aquela profundidade, né, mano? Campo de profundidade, mano Olha só que top Olha o mapa, olha, olha que maravilha esse mapa, mano É muito bem feito, cara Eu vou deixar na reprodução normal agora E vamos continuar com o vídeo Olha isso aqui Olha que incrível, mano Olha o deserto, como é que é Olha a água. Os gráficos, o reflexo da água é muito bonito, mano. Lógico que isso aqui é o um mapa do GTA San Andreas, então as estradas não tem aquela qualidade toda. Mas se o cara colocasse tempo nisso daqui, mano, viraria um puta jogo super interessante, velho. Você é louco. Às vezes eu fico imaginando... Como seria o GTA naquele motor gráfico novo Do Army Engine, Engine 5, né, velho Seria super incrível, né, velho Mano, se liga nisso aqui, velho Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Isso aqui é aquele beco que o... Esse que é, aqui é o beco da casa do... Do... Do CJ, mano Tá ligado? É o beco da casa do CJ, irmão Então, tipo, velho, loucura total isso aqui, mano. Muito bonito, de verdade. Vamos continuar. Olha isso, mano. Simplesmente incrível, simplesmente incrível, velho. O Christian tá falando aqui na live. Imagina se o GTA Sanders fosse refeito nessa engine. Cara, eu sinceramente falo pra você, mano. Se o GTA Sanders fosse refeito nessa, nesse motor gráfico aqui, mano, seria muito maravilhoso, velho. Olha só, debaixo d'água, cara. Imagina as possibilidades que a gente teria, né? A jogar tipo um jogo desse, tá ligado? Possibilidades que a gente poderia ter. Exploração marítima, tá ligado? Olha só a noite, mano Olha as árvores, entendeu? Os caras, eles não pegaram as árvores do jogo Só pegaram inspirações e colocaram as árvores Na parada, velho Ficou incrível Olha o God Race É isso, mano. É isso mesmo. Que projeto top, velho. Projeto top demais, mano. Os caras fizeram... Realmente fizeram um trabalho incrível, mano. Fizeram um trabalho incrível. Fizeram a, a, as conversões. Olha só o pessoal que trabalhou na, na, na, no trabalho. Nesse, nesse... nesse Remake do mapa do GTA San Andreas feito. No... Mano, os caras usaram Autodesk, Maya, Unreal Engine, Photoshop, Premiere, After Effects. Cara, loucura total, mano. Loucura total real, velho. Eu acho que, tipo, se o GTA fosse refeito nesse né, motor gráfico aqui, mano, seria uma parada incrível, velho. Na humilda, mano. Tipo, é louco. Caramba, velho. Coisa linda, né, mano. Os caras fizeram um trabalho sensacional, velho. Sensacional real, mano. O... É muito top, mano. Tipo, os gráficos, as texturas, os efeitos, né? A água, as nuvens, o jeito que, que o mapa foi feito. Porque é o mapa do GTA Sanders, querendo ou não, ele é um mapa muito pequeno, né? Ele não é um mapa. aquele mapa que você olha e fala, mano, isso aqui é próxima geração, entendeu? É um thinking head, né? Aquele, aquela expressão. Você pensar à frente, né? E querendo ou não, o GTA Sanders não é um jogo que tem um mapa desse. Mas nesse trailer, parecia que ele tinha, tá ligado? Parecia que nesse trailer os caras colocaram é, um puta mapa incrível e falou, mano, é, vou tacar no Real Engine e é isso. Só que os caras colocaram árvores, eles não colocaram só aquele negócio, é, tipo... Não colocaram só o mapa do jogo lá e falaram, cara, isso aqui é um real engine. Eles fizeram efeitos, fizeram grama, fizeram árvores, fizeram sol, fizeram água, tá ligado? Fizeram uma parada incrível, mano. Dá pra ver até aquela parte do chão da pista que parece que está fervendo quando você olha de longe quando só bate. Então, cara, o pessoal da live tá falando. Isso aqui é um vídeo gravado diretamente da live. Aqui, se você não me acompanha, eu vou começar a fazer mais lives aqui. Twitch.tv barreltonfonias. E, cara sinceramente, esse daqui, o cara que, os caras que estão envolvidos nesse vídeo aqui, estão de parabéns, mano real, não, se liga nisso daqui, isso aqui é a parte da água, que me impressionou bastante, claro, aqui não tem os reflexos, né, mas no outro tinha reflexo, mano e era, ficou muito lindo, mano ó, tipo, dentro da área 51 Tipo, realmente, cara, falar pra si, você, muito lindo, mano olha só as nuvens, as Parece uma explosão, uns bagulho meio louco, mano. O... Realmente foi um belo trabalho, cara. Realmente foi um belo trabalho e é isso, pessoal. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O videozinho de 11 minutos, mais ou menos. Só pra mostrar pra vocês, claro, depois da edição deve ter menos, enfim. É só pra mostrar pra vocês esse mapa louco do GTA Santos feito no Real Engine, 5. Não, Real Engine 4. Imagina só no Real Engine 5 como é que ficaria, né, velho? É isso, muito obrigado guys, tamo junto